mesa aos lambarizinhos aí vieram pegar a raçãozinha deles é que tá frio chegou até uns 12 13 graus Ó, gente, isso aqui é o açafrão, a famosa cúrcuma. Aí você tira, ó, a hora que tá sequinha as folhas, é a hora que tá pronto pra tirar. Aí sempre fica um pouco de, de raiz ali, aí vem de novo. Ó, esse aqui é um pezinho de pimentão que veio junto com as minhas mudas de tomate veio ele sozinho ali no meio do da bandeja do tomate já está com flor aqui ó olha que coisa mais fofa vamos ter aí um pé de pimentão aí a gente plantou aqui no canteiro de morango vamos pegar aqui umas amorinhas para a gente estar tá enfeitando a nossa sobremesa tem umas bem vermelhinhas ó. só que ela tá pronta gente a hora que ela tá bem pretinha quando ela tá vermelhinha ela ainda tá verde aqui, aqui. tem que devagar porque é com espinho variedade aqui é a xingu variedade xingu todas as variedades de amora ela tem o um nome indígena vamos ver mais, mais aqui ela não tá bem pretinha ainda ó tá vendo tem que tá bem pretinha vamos ver aqui desse lado Amorinhas Tem meio pouquinho ainda Muita verde ainda Ah, isso aqui é uma delícia, gente Pé de cidreira Melissa Algumas chamam de Melissa Que abelha será que vem na florzinha Dessa erva cidreira Ai, chato, isso aqui é muito bom como diz o ditado, quando era pequena lá em Barbacena, <risos> a gente tinha um pé. de erva cidreira. Ai que linda, oh, olha, Deve, será que a lambiolhos, a abelha lambiolhos vem nela? É muito pequenininha a flor dela, é muito pequenininha. Deixa aí no comentário, qual abelha se você sabe qual a abelha que vem na erva cidreira? Porque tem uma flor muito pequenininha. Agora aqui na... Na flor da Amora, ó qual a abelha que vem. <risos> abelha com ferrão. A apis. Ela é muito trabalhadora, essa apis mel que você acha no supermercado é da beira árvores, da beira com ferro mas vem as outras né vem a Mirinha eu já vi a Mirinha aqui já vi a Tubuna também mas a árvore e ela não tem frio para ela não, ela vem que vem Deixa eu mostrar ali pra vocês como é que tá o Kiwi. Gente, nós invaramos o Kiwi. Eu oh, quero o quero aqui. E tem uns.. Passarinho é aquele! Tipo de tesourinha? Tesourinha? Deixa eu dar um zoom, pra pega! Será que ele vai voar? Tá bem ali na seca. Cadê? Vamos ver se ele voa. Aí a gente viu. Alguém sabe o nome desse lindão? A gente cortou a grama e ele tá vindo aqui comer os bichinhos na grama aqui no Kiwi <risos> deixa nos comentários aí alguém sabe o nome desse lindão Ó, é aquele tesourinha tem uma tesourinha né Por causa do rabo dele parece tá uma tesoura bem gente então vamos aqui deixa eu só tirar esse zoom aqui estamos muito fortes Ó, então aqui continuando, aqui ó. O Kiwi, nós invaramos ele. Ó, a gente não sabe se isso aqui é por causa de chuva, porque choveu muito ultimamente. Tá querendo dar doença, mas a gente já tá vendo com o um agrônomo para ver se ele sabe dizer o que, que é. Ó, que bonito que tá. Olha esse aqui. <risos> ele já enrolou pela em cima ó ó, já subiu toda a vara aqui né então, ó nós plantamos ele ó, tá saindo um galinho aqui embaixo ó, nós plantamos ele ele era até aqui, ó aí ele saiu todo esse galho aqui, ó todo esse galhão Tá bonito? Olha, então, pra vocês terem uma ideia, né? Estão todos embarados. Bonito, né? Oh, essa mora aqui da variedade tupia ainda não temos frutinhos. Essa aqui já tem uns 12 anos acho que uns 12 anos, 13 que já está plantado. Aí, como nós plantamos o figo entre as amoras, a gente está fazendo uma condução diferente dela. Então, a gente colocou esses dois. Dois palanquinhos aqui ó, tá vendo? esses dois palanquinhos entre elas e passamos uma cordinha em volta para não atrapalhar o desenvolvimento do fico. porque como é uma amora que já tem bastante tempo né daqui a pouco mas olha gente que bonita que tá tá linda ainda né? tem gente que nessa época assim nessa quantidade de anos não tem mais elas já morreram tudo, né? Olha, tá bonito, hein? Show! Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário se você gostou do vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.